E aí, DJ Chininho. E aí, morador? AfT7, é irmão. Bolivar na voz. Atividade que a tropa chegou. Visão filmes, pega. Complexo, complexo, complexo. Solta redonda. Complexo, complexo, complexo. Joga. Complexo, complexo, complexo. Solta redonda. Complexo, complexo, complexo. Bro as minas desce com o copo lotado, Garrafa azul e meus mano trajado. já bordão de ouro, rap foi que misturado. 150 BPM, bigode, um afiado. Respeito o pai tá bravo, parceiro se envolve, o bolso tá lotado, bandida desenvolve, só King do meu lado, patrocinando os gole, lembrando do passado, vivenciando, corre. E desse corre. Moleque é brabo mesmo, moleque é brabo, moleque é brabo. Aí, bota no seu site mixado que aí, caralho. <risos>